No, no nosso contexto aqui, por exemplo, pensarmos no, no Brasil, o Rio de Janeiro, a maioria das pessoas usa o computador, usa esses recursos tecnológicos, então a alfabetização digital é uma forma de, de inserir as pessoas nesse contexto, de fazer com que elas conheçam esse, esse meio cibernético, a internet, os recursos para o computador e todas essas ferramentas tecnológicas apresentam no nosso cenário. Bom, é uma forma de, de inclusão das pessoas. A alfabetização digital, ela talvez caracterize é, a inclusão digital, que é uma das formas, um dos aspectos para incluir as pessoas no, no cenário social, uma forma de inclusão das pessoas. A primeira parceria, se eu não me engano, foi com o PASE, o é um Programa de Atenção à Saúde do Idoso. Depois, originou-se uma série de, de parcerias, por exemplo, com a fonoaudióloga do Centro de Saúde, e, dentre outras. A, posteriormente, os alunos passaram a, é, a vir através do, do boca a boca, digamos assim. Os alunos eles falavam como funcionava o curso para outras pessoas da no entorno da fundação, elas vinham, procuravam, se inscreviam. Querem saber de fato como, como funciona, o que é, e, e acho que esse é o grande diferencial, por exemplo, do laboratório em relação a outros cursos, que seguem um, um programa, tem um currículo previamente programado. Aqui o, o atendimento é, tem um foco exclusivo e individual no aluno. Então isso faz com que esse, essa abrangência em relação, essa divulgação por parte dos alunos seja tão grande e tenha uma, uma procura muito grande. Olhando cada um como um ser integral, né, o olhar independente, de onde ele vem, do nível dele, da doença dele, nós aqui sempre enxergamos qualquer um que chega como um ser inteiro e, uh, e com suas peculiaridades, né? E isso é um trabalho que me encanta muito, porque eu não não tenho não, nós não preconcebemos nada, né? Em relação a quem está chegando. Está chegando porque ele quer aprender essa ferramenta. Isso já é bacana. Né? E geramos sempre, a gente tenta fazer sempre umas rodas de conversa, escutá-los. Né? E, e essa escuta, o que, é, ela me traz mais informações do que eu imaginava. Porque uma coisa é você fazer um projeto acadêmico dentro das normas, e outra é você trabalhar isso ao vivo com essas diferenças, como você perguntou. Eu sou como coordenadora da pedagógica desse grupo, eu, eu me sinto aprendendo o tempo inteiro, né? e, e, e ficando feliz junto com eles.